Vai, cara, você é nossa esperança, cara. Eita porra, nossa esperança morreu. Velho. Gameplay, entretenimento e diversão: você só encontra aqui. Vamos perder agora. Vamos perder agora, Léo. É Não, não sai, aí é fodeu. Bora. Ó, tem dois A, foi um em janela, tem um na van. Mas já está, está Ó, tem um aqui embaixo. Ih, a puta. puta. Correu. Contra a sombra. O cara não deve saber nem o que isso, gente. Hum. Nem... Não tem problema. Tá, tá peixe, tá peixe, tá peixe, tá peixe. Eu acho que eu vi ele aqui no tapete. Eu acho que sim. Tá, tá não? Tá? Eita porra, tá não, viado? Jurei que eu vi ele ali no tapete. Quer falar? Você tá chutado, velho. Fala, fala que, tá, fala que tá, fala que tá, fala que tá. Tô não, mano. Tá sim, tá sim, tá sim, tá sim. Papai, ninguém não. Não, aí, não, cara, aí. É que. Ah, quer ganhar ou não quer, pô? Sim. Tá chitando, tá chitando, tá chitando aí jogando com a manhã que é Muito. Você acredita em Deus? Deus te pague Por, Por amor, ó, teu parente da te Dora ou o do brilhado? Sou o cara, estou lá da na nada dela, pô Eita, porra <risos> É, é, Mano, ninguém acertou um tiro no GR, cara. Olha é isso, cara. Vai é moleque cagado. É, é, é, é. é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Olha. Rafael. Fala comigo. Você quer vir no meu aniversário? Não. Tá bom. E o maluco tá atirando que... nele, ele tá viajando, caralho. Você é maluco, é tão viajando? Boa! Caraca. Matou o pardal. Matou o pardal. Pardal? É. Mano, esse cara fala pra caramba. Ele tá drogado, velho. Não é pardal, é pardal. Fala par. Par, dá. não par. Par Paridal. Uh, par. Par. Dá. par, dá. par. É isso. A par... Não, devagar. Assim. Par... Pa pa pa <risos> Cara doente, velho. Puxou o no, não cabra Linda. Vai que deu tempo, vai que deu tempo, vai que deu tempo, vai que deu tempo. Só deu pra dar. Deu tempo, que te, deu tempo, deu tempo, Ah... Não deu tempo. Eu falei que não dava tempo, porra. Rapaziada, vocês já conhecem a Magazine Luiza? Tá com promoção de um super desconto. nada, cara. Tá o também tá. Alguém vai no meu aniversário? Eu, Só pra eu mim, vou, eu vou, marido. eu vou. Eu vou também. É, me fala se ela tá já for, não, vou Obrigado, não, não vou não, Obrigado, gente. Se vendo, for na comigo. Caverna, caverna toda. não, não, cara. é Caralho <risos> Foi mal Foi mal E aquele gordo do caralho? comprou o... morrer, Aham de raridade, gente, Paraíba Mata ele aqui tá. que é, cara? O que? Porra, eu tô doido de dano, Caí. Não, não, é possível ser dano. Nossa! Que... Presente, professor, presente. Caramba, ah, aquele presente. Presente, presente. Pô, vai libertar do cara vocês? Você acho que ficar eles tá, não querem não, Eu já convidei O aniversário vai te sair Que Ai. isso? vai ficar famoso, cara Valeu, cara. valeu, valeu Trigo, Ma brilho, Manda um salve aí pra família, mano, pra, pra mãe, pro pai Eu um abraço aí pra minha tia, pra mim, pro meu tio, pro meu avô <risos> minha irmã, minha prima Meu um irmão prima Um abraço pra ti e um beijo pra sua prima